Tempo é um bem muito precioso, não é verdade? Cada segundo que você vive, nunca mais volta atrás. E diante disso, porque ainda assim insistiria em dar um bem finito que você tem à sua disposição em troca de algo que não tem nenhum valor. Não faz sentido, mas é isso que você faz quando gasta o seu tempo com coisas desnecessárias e que não te levarão a lugar algum portanto se deseja saber agora quais são essas cinco coisas desnecessárias que você deve ignorar imediatamente então vamos ao que interessa aliás de antemão caso ainda não seja inscrito em nosso canal peço para que se inscreva desde já e ative também o Sininho de notificações e sem mais demoras vamos direto ao que interessa a primeira delas é gastar o seu tempo pensando demais sem executar as atitudes necessárias para a solução de seus problemas. Sabe pensar demais causa fadiga mental, de modo que até mesmo se desgaste fisicamente com isso. É necessário ação para lidar com seus problemas. Se você não souber canalizar suas energias no que realmente é importante, você não conseguirá realizar seus afazeres, diminuindo seu aproveitamento diário e tornando seu dia até mesmo improdutivo, por conta de não saber executar o que você planeja nos seus pensamentos. Portanto, perceba, é necessário saber ignorar os seus pensamentos, a partir do momento que já arquitetou o que deve ser feito. Pois se você fica ali, pensando no que pode dar errado, no que as outras pessoas vão achar e até mesmo levantando dúvidas sobre isso, você permanecerá inércia. E ainda segundo a lei de Newton, todo o corpo persiste em seu estado de repouso, o movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja compilado a modificar esse seu estado, pela ação de forças impressas sobre ele. Isso significa que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, e um objeto em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer nesse seu estado se a força resultante sobre ele for nula. Enfim, não desvalorize o seu tempo por conta de irresponsabilidade em não saber lidar com ele, preocupação excessiva com problemas que podem muito bem ser resolvidos, e aliás, iria até mesmo solucionados, antes mesmo de baterem na sua porta. É simples, certos problemas só existirão na sua vida, pelo fato de não saber conduzir as relações que tem, e até mesmo de não se auditar a seus próprios comportamentos, e relações que acabam por atrair problemas dos quais nem deveriam ser seus. Logo, preste atenção no que está fazendo, pois nessa atitude, você evita erros provenientes da sua insensatez. Pois isso pode muito bem ser considerado, como um fardo desnecessário, dado que esse tipo de problema é evitável, antes mesmo de surgir. Enfim, perceba com isto que muitas das coisas que se demonstram como empecilho na sua vida, podem muito bem nunca terem existido nela. Para isso, basta apenas que você se desenvolva como pessoa. A grama do vizinho sempre é mais verde. Bom, se você não entende ainda o significado dessa expressão, ela se refere àquelas pessoas que não importam o que têm, sempre irão cobiçar as coisas alheias, se comparando com outras pessoas e nunca ficando satisfeitas com o que já conquistaram, porque olharão para o lado e verão pessoas com coisas que elas queriam ter, acabando por se esquecer de tudo que já conquistaram e nunca ficando satisfeitas com isso. No entanto, o que essas pessoas não sabem ou que podem até saber, mas não exercem, é o comportamento de não se comparar com a vida do outro. Sério, porque isso é um erro já que ao fazer isso, você não leva em consideração seu esforço e a sua dedicação que demandou para chegar aonde está, ou ainda que demandou para conquistar algo, o que, aliás, pode fazer com que uma única coisa tenha valores diferentes para cada indivíduo. Portanto, desejar o alheio é um grave erro que você comete contra si mesmo, já que esse comportamento pode te fazer até mesmo minimizar suas conquistas, ou até pior, fazendo com que não se importe com esta. Ser guiado por prazeres baratos. Sério, uma pessoa fiel ao seu caráter e valores. Não perderia a batalha do qual pode ser travado dia após dia. Com esses tais prazeres baratos, que sugam toda a sua energia propulsora de progresso. E você sabe muito bem que isso se trata dos seus vícios. Prazeres que te levam às alturas, mas que quando terminam, te faz cair feio do penhasco em que se encontrava. E cada vez mais, essa queda se torna ainda mais dolorosa podendo isso até mesmo estragar a sua vida. Por isso, quanto mais se entregar a esses seus hábitos desprezíveis, mais se afundará e pior será. E a conclusão que você pode tirar disso é que se continuar com essas suas ações inapropriadas, sabe muito bem aonde isso levará. E convenhamos, você não deseja estar a um passo do abismo, não é mesmo? E por fim, dar atenção a coisas que não merecem o seu tempo. Sério, você quer mesmo gastar um bem finito e valioso que você tem, e que se chama tempo, com coisas inúteis, ficando acomodado com a mediocridade ao seu redor? Não dá, chega uma hora que estando saturado desses conteúdos, você se sentirá angustiado, e até mesmo incomodado com a sua própria presença, pois pensará na tolice que cometeu ao jogar o seu tempo valioso no lixo, passando horas e horas vendo superficialidades, Tempo esse que poderia ter sido muito bem empregado para o seu crescimento pessoal. Até porque, você não precisa dispor de toda a inteligência do mundo para perceber que esse seu comportamento é um grave erro que você comete contra si próprio. Portanto, passe a ignorar tais anarquias que aparecem na sua frente. Passe a focar mais no seu caminho e nas suas ações. E a partir disso, você começa a fazer a diferença no seu destino